O número de maneiras que se pode escolher uma comissão de três elementos num conjunto de dez pessoas, é? Ai, meu Deus, uma comissão de três elementos num conjunto de dez. Como é que eu faço? É uma combinação de dez para três. Acabou porque falou comissão se falou comissão o problema é de combinação então sempre o maior número na frente o menor atrás lembra que eu te falei ainda agora a questão vai falar assim a ah, qual é a combinação tal combinação de 10 para 13 você vai tirar um texto e agora tu aprendeu a tirar o texto show tranquilo combinação de 10 para 13 então vamos lá 10 abre 3 como é que é o macete 10 abre 3 10, 9, 8. Então, em cima vai ficar, olha, em uma linha você fazendo. 10, 9, 8. Deixa eu ver se está cortando. Não está. Sobre embaixo, 3 fatorial, que é 3 vezes 2 vezes 1. Show? 9 dividido por 3 dá 3. 8 com 2 dá 4. E aí fica 4 vezes 3 vezes 10, que dá 120. Morreu. Então, são 120 comissões. Marco V da Vitória. Show?